Falhou na responsa, não vem me tirar, se não paga minhas contas Filha da puta, filha da puta, Amigo da onça, falhou na responsa, não vem me tirar, se não paga minhas contas Filha da puta, rá, filha da puta, Cara de croca, croca esse cara, me espera na esquina, eu te pego na faca DL e desconta, zero de intoco, moleque é revolta E cê fica na bota, cê fica na bota Fica na bota, fica na bota, fica na bota Fica na bota, fica na bota, fica na bota Menor tem sangue no olho, ó, oh, não vem me dar pala Nem me olha torto que os menores joga na vala Amigo do peito é colete, vocês pra mim é só bala Bala, bala, vocês pra mim é só bala Mais um dia em BH, sinto o cheiro de sangue no ar Dragão sobrevoa a minha cidade, com sede de sangue para saciar Mais um dia para se lutar, tenho mais reps para se gravar Tenho pupila para dilatar, tenho uma dama para repousar tenho para meditar Tenho tudo o que cê quer ter Tenho respeito e atitude Cê é hipócrita sem proceder Tenho contas para pagar E isso cê finge não ver Pra você é só capacete Pra dar da pedrada se proteger Eu me perco nesses riscos, e crases. Carrego meu carro em uma corda-bama Equilíbrio entre o céu e o inferno Moldado no campo de guerra, eu só jogo se for contra a Alemanha O topo é baixo demais, pra quem já nasceu no esgoto Mas eu quero grana. uma negra me chamando de amor e dizendo que me ama Rajada na cara dos falsos, um brinde aos nossos aliados Saúde pra nossa família que nunca falte mulher e vazia. Quando as luzes apaga é foda, teu amigo o caminho é escuridão Pior que acender um cigarro, contrário é perder pra minha banca E pagar de otário, Quando no esses cusados se acha o um fodão, tolerância de zumbi com um james afiaram Tipo, mano, remete ali, então desce mais uma pra mim, coletando yeah, yeah. em SL e cortando cabeça Chapadão de Lee, com de estrapar, tocando ferida Falando verdade, me esquivando dos buches e minhas emacilárias Sempre te espanta Cuspindo na cara desses tapipotes, uma vez na vaia, que só fuma, cove Que só fuma, cove Igreja vendendo verdade, parece que atira na salvação A ponta da baioneta tá afiada, em cheque, mate, esperar sua jogada Sem tempo a palhaçada Deixa os inimigos estáticos Deixa os inimigos táticos. E chegará em no braço E chegaram em nada no prato.